Opa galera, aqui é o Stick, e no vídeo de hoje eu trago pra vocês um novo projeto de um novo token aí e basicamente no final desse vídeo eu te mostro como você pode estar tá investindo nesse projeto se você se interessar por ele, beleza? Então bom, estamos falando aqui do projeto Locksmith, tá? Eu acho que é assim que se pronuncia LHT Token, ok? Então aqui estamos no site do projeto, vou deixar todos os links necessários para você fazer o seu estudo aí embaixo na descrição. E aqui fala um pouquinho do projeto sobre a Locksmith Trader, tá? Então, nossa história. Você tem que ir na origem para entender o avanço. Locksmith Trader sempre foi um lugar onde as pessoas se juntam para se encontrar e apreciar novidades. O mercado é um local totalmente acessível, que oferece uma facilidade incrível de investimento, e aqui você vai encontrar técnicas clássicas que são usadas nos dias de hoje. E esses itens clássicos elevarão a sua capacidade de investir e entender como o mercado financeiro funciona, a LHT tem como principal talento o conhecimento dos fatores humanos, que emergem a cada movimento, isso é literalmente exposto no mercado financeiro. Tratamos isso como um dos nossos alunos e colocamos essa condição de estar. Então fala um pouquinho aqui da consistência deles, eventos, tá? Então aqui eu achei legal que tem essa parte de estudo, tá? Então tem aqui aulas grátis, onde você pode estar estudando junto com a Locksmith Smith para seus estudos e se conectar com traders, né, e desenvolver o seu operacional. Semanalmente aí você pode ler os jornais deles, né, sobre notícias e calendários econômicos, então tem cursos também, né? Você pode reservar sua vaga, coloque Smith, onde eles te preparam para dar início ao se profissionalizar no mercado financeiro, tá? Então aqui até fala, né? Estude o nosso site. Então, eles têm profissionais capacitados em leitura de fita, né, que é tape reading e analista técnico, tá? Então, todos os cursos deles, treinamentos, mentorias, se fazem acompanhando no processo de coaching, para te ajudar no seu propósito de aprendizagem, ok? Aqui, inclusive, tem um e-book deles de médias móveis e de padrões, certo? Então, é um projeto aqui com token que envolve aí estudo e trading, né? Aqui tem um pouquinho do projeto do, do token, né? Então, basicamente, uma criptomoeda criada na blockchain Smart Chain, né? BSC. Supply de 1 bilhão de LHT. Informações podem ser acessadas no site, certo? Esse projeto tem um tesouro, né? Que é a garantia que o token possa girar nas corretoras com a solidez de moeda. Pois o tesouro é arrecadados, mais de 70%, vai ser reservado no tesouro do projeto em BNB. Para que a valorização do mesmo venha garantir seu poder de crescimento. E na valorização mensal do BNB, o valor calculado em BUSD será retirado. 50% da valorização para queima do token LHT. Utilidades aí, basicamente, vão ter sócios proprietários, sócios voláteis, né? E benefícios LHT Exchange vai ter exchange deles, um marketing próprio, poder de liquidez e queima permanente da moeda. E basicamente, aqui são 160 milhões para pré-venda ICO na Pancake Swap através do contrato que tá aqui. Beleza, aqui também já tem um link para Exchange. Beleza, inclusive, a gente vê aqui por exemplo. Algumas criptomoedas, né, alguns tokens aí, certo? Bem bacana, inclusive bastante verdinho, tá? Agora o mercado nesse momento. Aqui temos a parte de estudos, tá? Achei bem bacana, são vários estudos, tipo assim, o que é airdrop, o que é algoritmo, o que é blockchain, como funciona o ICO. Eu achei isso muito bacana, porque eles têm como se fosse esse blog aqui para você realmente aprender sobre cripto, sobre airdrop, sobre o que é Bitcoin, desde o mais básico ao mais avançado. Isso aqui eu achei bacana. E aqui eles falam que eventualmente vão ter lives, né, com integrantes da equipe de instrução, beleza? E beleza Agora a gente vai olhar um pouco mais a fundo o projeto aqui no White Paper, do Locksmith, tá? Então aqui tem alguns detalhes, certo? Então aqui falando do projeto, a gente já viu o supply, né, de um bilhão aqui, certo? O supply de um bilhão, sendo 160 milhões para pré-venda, né, a ICO na Pancake ok? E basicamente aqui tem a distribuição e aqui eu achei legal e importante que tem as carteiras então mostra, né? 2% do idealizador, você vê a carteira 2% do desenvolvedor, você vê a carteira então tudo você consegue ver a carteira, tem o gerente de marketing, tem a parte da exchange a parte da venda no P2P, troca da moeda 5% o pro projeto social, enfim a maior parte, né? 74% é para venda oficial de LHT aqui a gente vê as utilidades, né? Por exemplo tem os sócios proprietários, benefícios de ser um sócio, distribuição do arrecadado na pré-venda, sócios voláteis benefício de ser sócio volátil, tem a Exchange, tem a distribuição do arrecadado na Exchange, tem a DEX, distribuição do arrecadado na DEX, projeto da empresa e traders, queima permanente, tesouro do token, queima da moeda e administrativo e o halve. então tudo isso aqui é do projeto certo então basicamente você tendo o token você vira sócio aí e ganha uma parte vamos dizer assim de todos os, de tudo que foi distribuído certo então aqui mostra um pouquinho da distribuição do arrecadado na pré-venda se liga então aqui ó primeiro para os sócios depois sócios voláteis depois benefícios vai indo tá exchange dex a empresa traders. Tesouro, queima, halve, toda essa sequência aqui, tá? Então aqui os sócios proprietários, tá? São 1.600. Então cada cota terá a recompensa de 100 mil LHT por cota, que equivale a 0,05 dos direitos do projeto, LHT, e o valor de cada LHT é 0,0003 centavos de dólar, tá? Então, você tem vários benefícios por ser sócio-proprietário, né? Na venda da AIO aberta, na Pancake, na Legate Exchange, será destinado 10% para os sócios-proprietários, entendeu? No lucro dos traders e em empresas, 10% será destinado aos sócios-proprietários, e na Legate Exchange 10% também vai ser dos sócios-proprietários, entendeu? Já sendo um sócio volátil, né? Você também aqui tem basicamente, para venda aí, ó, 800 milhões, tá? Um valor de 0,0004, então já sobe um pouquinho, tá? Basicamente, o lançamento da pré-venda oficial dia 1 de junho de 2022 e os maiores holders da LHT em carteiras que não podem ser de sócios proprietários, e esses juntos vão completar até o valor de 100 milhões de LHT, e aqui os benefícios, tá? Onde, por exemplo, 14% do arrecadado na pré-venda vai ser para a carteira de origem na proporção que cada um possui, a recompensa vai ser em dólar, 14% dos lucros mensais arrecadados pela LHT Exchange e 14% dos lucros dos traders e em empresas ligadas ao LHT Ok? Então, eles falam que vão ser uma das maiores plataformas de trocas de criptomoedas do Brasil, projeto brasileiro, com mais de 10 moedas e tokens BSC. Basicamente é isso. Ainda tem a distribuição do arrecadado da Exchange aqui, é, explicando mais a fundo, mas isso a gente já falou. Isso aqui é apenas detalhe melhor, né? Aqui é a parte das distribuições. Então, eu não vou ler tudo aqui, porque eu acho que fica muito extenso, mas você pode olhar com calma, você deve olhar com calma todo o projeto que você é, vai entrar, tá bom? E se você gostou aí do projeto e quiser entrar, basicamente eles estão fazendo isso através de um formulário do Google aqui, beleza? Então, basicamente, eu vou deixar para vocês o link direto na descrição no comentário fixado aqui fala, né, são 1.600 cotas de sócio proprietário que cada cota terá a recompensa de 100 mil LHT por cota, que equivale a 0,05 dos direitos do projeto LHT, e o valor de cada LHT é 0003 de USD, que disponibilizará 160 milhões de LHT, que vai significar 80% das cotas. Então, basicamente, máximo de cotas por sócio, 20 cotas, forma de pagamento, PIX, e aqui tem as formas de pagamento, achei legal que tem por PIX, né, aqui tá o criador do projeto, cara, então a responsabilidade é dele aqui, Evandro José de Souza, estou compartilhando aqui o projeto, também tem carteira BNB, Litecoin, Tron, Dogecoin. Aqui você coloca seu e-mail, nome completo, e-mail, WhatsApp, tá? E é legal, né, realmente, como eu falei, as formas de pagamento. Então, nem todos aí, às vezes, tá no mundo de cripto, mas achar o projeto legal, pode fazer por Pix, tá? Mas se você já for do mundo de cripto, pode ser BNB, LTC, TRX, DOGE ou outras aqui que você pode colocar, certo? Então, é basicamente isso, galera. E é isso aí, então, basicamente é o seguinte, agora faça a sua parte, esse vídeo não é uma dica de investimento, eu tô trazendo um projeto, trazendo conteúdo aqui pra vocês, porque esse é o meu trabalho, trazer projetos, trazer conteúdos. E agora você faz a sua análise, você vai lá ver a fundo, cada uma parte do projeto, ver tudo ali, Ali, entenda o projeto por você mesmo, entendeu? Você faz toda a sua análise e seu estudo, se você achar interessante você pode estar tá entrando, entendeu? E lembre-se sempre invista um dinheiro que você possa perder, porque a gente está no mercado de alto risco pode ou ganhar ou pode perder, então saiba disso, eu entro em diversos projetos quase tudo que eu trago aqui no canal eu entro e quando eu entro, eu sempre entro em cada um com uma porcentagem pequena, porque alguns eu perco, outros eu ganho, a maioria eu tento sempre ganhar e isso que traz o lucro então saiba entrar um pouquinho em cada projeto, ok? E aqui tem o um site dele. Por exemplo, tem um Instagram aqui. Você pode ver que ainda é pequeno, mas aqui é legal porque você pode ir lá tirar essas dúvidas, conversa aqui com o pessoal no Instagram. E basicamente é isso, certo? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Falou!